Foi tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas para que elas não fossem para a premiação. Quem sabe a gente volta com a premiação ainda, continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite, boa noite a todos. agora finalmente ele me deu um oi, né, mas tudo bem, o um momento pedia pressa, a gente entende, né. Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina vamos, vamos falar está classificada, né, para a semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. De tá bem. Comigo, Ai. Oh, não, tá bem. não, não, tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem? Babi, hoje é sábado. E, hoje é sábado, Babi. Tá vendo? Hum, hoje é de tomar uma, Babi. É, né, Babi? Você tá feliz porque você vai tomar uma? nossa, sério. Ah, Saí procurando alguém, alguém que me tira bem, que saiba papagaio, fita e rapariga. Vai, eu vou ajudar aqui pra você não voltar. Nada é dado, não adianta <risos> não. Ih, vai, foi. O meu cavalo sai do lugar daí, ó, do morro. Ele já tá com o tá feio de mão puxado aí. Ó. É car... é caralho. caralho, caralho. Ô rapaz, você tá fazendo o que aí? Passando pretinho no pneu. Tá na tua cara. Matei. O Pokémon tá na sua cara, velho. Desce, desce, desce da cama. Ele tá na cama. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, tá na sua cara, tira na sua cara, tá na sua cara Eu tenho que ficar mirando aqui, senão eu vou perder ele Peraí, peraí, peraí Ele tá na sua testa Corre, caralho Ele tá Peraí, peraí é Todo filmado Gente, acabei de conhecer uma Rihanna aqui, apavorada e encantada com a voz dela, escutem.